E fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esses dias atrás, fazendo lives lá na plataforma roxa, eu joguei com um sub que tinha um inventário espetacular, uma faca Blue Gem me bugou. Na hora que a gente tava jogando junto ali uma GCzinha, eu olhei a faca e falei... Tap! Que faca é essa mano Nem sabia que tinha uma faca desse calibre no Brasil não é uma carambite é um outro modelo de faca Blue Gem. e aí eu fiquei bem interessado no inventário dele a gente jogou GC jogou uns mix adicionei ele na Steam para uma possível troca no futuro quem sabe e aí resolvi fazer esse vídeo do inventário dele tá custando mais de 100 mil reais para servir como inspiração para vocês aí que me acompanham tem um sonho de construir um inventário maneiro no CSGO tem um o desejo de ter algumas certas skins para coleção do CSGO porque dá uma animada muito top você ter umas skins maneiras ali na hora de jogar dá realmente mais vontade de jogar CS, eu tô ligado como é que é isso. Então hoje a gente vai analisar o inventário do Jihad, que tava junto comigo aí nas últimas streams jogando, um cara muito firmeza, joga muito. Convido todos vocês também que estão assistindo esse vídeo a me seguir lá na plataforma roxa, eu tô fazendo muitas streams lá, tem a lojinha de skins que eu vou colocar um monte de skin maneira, vou fazer vários sorteios de faca lá também. Só de olhar o destaque aqui dele, a gente já percebe uma porrada de coisa, tem Dragolore, tem Hall, tem facas, tem luvas, rocks, olo, mano, ó, se liga só, o Jihad lançou o Brabo aqui, rox polo, o um adesivinho aí mais hypado de 2022, né? Que tá custando 300 reais. Será que vem craft por aí com esse rox? Podemos aí já especular o que, que ele vai fazer com esse adesivo ou talvez ele vai só guardar pra vender com um lucro depois, né? E galera, antes de analisar todas as skins aqui do Jihad, eu só queria pedir um favor pra vocês. Vou deixar um comentário fixado com o um link de uma pesquisa, se você gosta de skins de CSGO, tem o sonho de adquirir skins maneiras pro seu inventário, construir um inventário bacana, você vai lá e responde algumas perguntinhas na pesquisa, porque eu tô bolando um conteúdo maneiro pra poder ajudar todos vocês, desde o iniciante até o avançado, todos que querem conseguir skins insanas no CSGO vão em breve poder contar com a minha ajuda total preenche lá a pesquisinha pra me ajudar porque isso vai ajudar vocês, em breve eu solto mais detalhes aí desse novo projeto E nós temos o vencedor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 E vamos então começar aqui a luvinha número 1 um aqui do inventário do Jihad. É uma Pandora Float 0.29, né? Pandora Field Tested. Cara, eu gosto demais dessa luvinha aqui. Já tive algumas no inventário, não sei por mas Pandora nunca para no inventário, mano. Eu sempre acabo trocando ou vendendo. Essa luva aqui tá custando um pouco mais de 13 mil reais. Começando bem aqui já a primeira skin high tier aí dele. Passando aqui pra primeira página, gostei da organização do inventário, velho. Bem no meu estilo também, né? Todos os lixos aqui, entre aspas, às vezes não tem lixo, né? dentro da unidade de armazenamento, com certeza alguns investimentos aí, alguns stickers e tal só tem 210 itens, e aqui vamos já nas skins caras, mano vamos começar com essa HAL que tem um float bom, velho, 0.17 pisando em minimal wear pra quem gosta de usar M4A4, essa daqui é a skin dos sonhos, né mano? Nem precisa ser minimal wear, factor new, nesse float aqui já tá muito irada essa HAL no mercado da China tá custando 15 mil reais, cara, eu acho sensacional me dá vontade de ter uma HAL de novo eu já tive algumas, eu sei eu gosto bastante dela. Hoje em dia eu não tô usando a M4A4, tô usando a M4A1 silenciada mesmo. Mas com uma Halzinha dessa do inventário, dá mais vontade de usar a M4A4 do que a M4A1. Continuando, logo depois da hall tem a skin que me chamou a atenção do inventário dele. Quando a gente tava jogando ali, eu morri, fiquei na tela dele e falei, tá porra. De rádio, que faca é essa, meu querido? É uma Nômade Blue Gem. E é uma Nômade muito irada, mano. Eu tava atrás de uma Nômade um tempo atrás. Acabei desistindo da ideia depois de fazer uma oferta em uma Nomad top 1 do mundo lá. Eu não trouxe uma pro Brasil, mas ele trouxe tá aqui. Mano, que faca espetacular. Se ele tiver a fim de vender, eu tenho interesse. Eu vi uma similar no Buff, com float bem parecido, por 17 mil reais. Então, acredito que o preço dela fica em torno aí dos 15 mil reais. Bem parecido com o preço da HAL, né? Só que parece custar muito mais. Na hora que eu vi essa faquinha na minha tela, eu falei, caraca, mané, Um dos melhores pairings aí de nômade, né? Dá pra gente ver que o azul é oceano, tem apenas uma manchinha dourada na ponta da faca e uma outra manchinha vermelha. Bastante azul, tipo, 97, 98% de azul. Sei lá, eu sou meio ruim com números, mas acho que deve chegar perto aí dos 99% de azul. Uma faca muito maneira, mano. Já deixa aí uma nota pra essa faca de 0 a 10, cara. Eu dou a nota 9 pra essa faca, mano. Pra ficar melhor, só se não tivesse a manchinha mesmo na ponta, né? Eu acho que aquela manchinha vermelha ali não faz muita diferença. A manchinha na ponta é realmente a que mais pega meu olho, assim, mais chama atenção, né? Vai direto na ponta da faca. Mas a minha, cara, bicho, também tem uma manchinha amarela. É normal nas facas, né, mano? Geralmente, só um ou dois patterns de faca que não tem mancha nenhuma. Faca Blue Gem no caso, né? Bom, continuando aqui, galera. Só nesses itens que eu vi, já deu quase 50 mil reais, mano. Então, Five Seven, será que é Blue Gem? Muito louca, mano. Só a cabecinha dourada, o resto um azul bem oceano. Não faço ideia do preço dessa skin, porque eu não manjo 5.7, até tava pensando em comprar uma 5.7 Blue Gen pra combinar com os outros itens do meu inventário que são Blue Gen, né? Mas eu não faço a menor ideia do preço dessa skin específica nenhuma, eu sei o preço, não né? faço ideia. Continuando, ele tem uma AK Blue Gen Tier 1, mano, isso aqui é muito bom. Quando é Tier 1, significa que tá entre as melhores e a gente pode ver mano, essa parte de cima aqui parece muito com a minha 661, tá ligado? É bem parecido mesmo. O que muda é aqui atrás, né? Na bundinha da AK, praticamente quase nenhuma tem a bundinha toda azul, só a 661 mesmo. Eu lembro que eu já tive uma AK parecida com essa no passado, também era tier 1 e com adesivos azuis, eu lembro que eu raspei essa adesiva, mas essa daqui dele tá muito irada, mano. Gostei bastante dessa AK. Agora, a respeito do preço, só pesquisando pra descobrir. E galera, essa AK não é nada barata. A mais baratinha que eu encontrei tá 22 mil reais, cara. A AK Blue Jam é um negócio muito caro, principalmente se tratando das AKs do tier 1, né? Os melhores patterns de Blue Jam. então em Impressionado com o preço dessa K aqui, mano 20 mil reais, muito top Vai chegar em 100 mil o inventário dele Muita coisa aqui ainda, mano Vamos direto pra luva Vice Que eu tô curioso Porque foi com essa luva que eu vi a faquinha Nomad dele, né E falei, eita, pega Esse kit tá diferenciado Essa luva tá na casa de 8 mil reais Com esse float aqui E fica um kit enjoado, galera Se liga só Luva Vice, a parte azul ali da luva Combinando com o azul da faca, né Toda vez que eu vejo uma luva Vice Eu penso em comprar uma, mano Mas aí eu vejo que as outras 15 meu inventário não combinam muito, só a faca mesmo. Daí eu fico com a minha luvinha azul mesmo. Continuando, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui com adesivo e tal. tem uma Diggle Blaze, tem uns adesivos aí que acho que não devem acrescentar muito valor. Essa Desert com esse float tá na casa de 2 mil reais. Tem também aqui uma faquinha Fade, é uma Butterfly Factor New com quase 100% de fade. Ele deve usar quando ele tiver enjoado da de Blue Jam, né? Mas eu não enjoaria, não. E é uma faca que com essa porcentagem aqui, 99% de fade, tá sendo vendida perto de 12 mil reais. Continuando. Será que ele tem uma MAC 10 Blue Gem também, mano? Olha ah, lá, se liga, o tanto de azul, caraca, mané. Essa é uma das MAC 10 que mais tem azul, com certeza, esse pattern aqui é bom, hein, mano. Novamente, sai um pouco aí do meu foco, MAC 10 Blue Jam, eu não tenho muita noção de preço e tal. Mas é uma skin bem bonita, mano, bastante azul. Aí tem mais uma faca, será que é uma Safira. Uma faca de 12 mil reais, pra quem gosta de Safira, mano. Essa não tem erro, mano, não tem como errar com o Flip Safira, é muito top. Glock Fade com 4 crowns, meu. Meu amigo. Eu já pensei diversas vezes em ter uma Glock Fade com 4 crowns, inclusive se eu vender a minha por algum motivo pra pegar uma skin mais cara, etc, sei lá, pegaria uma Glock Fade dessa. Bom saber que o Gerard tem uma, agora o preço não é nada barato, mano. Essas Glocks aqui custam pelo menos 10 mil reais e eu achei uma escolha maneira demais aqui pro inventário dele, velho. Sério, essa Glockzinha aqui com essa luva ficou muito, muito bom, mano. E aí temos os 4 Vox, né, que dá em torno de 1.200 reais. Temos mais um uma Butterfly, essa aqui com um float bem alto para dar aquele efeito, né? Enferrujado mesmo. Essa faca aqui, quanto maior o float, mais bonita ela fica. E temos a WP dos sonhos de todo mundo, né, mano? A WP Dragon Lore. Que nesse float aqui, 0.18, você acha no mercado da China por 23 mil reais. É uma skin belíssima, né, galera? Porra, kit completo, mano. Dragon Lore, float baixo, Hal, duas das melhores luvas do CSGO, Safira, Blue Jet, na cabo Jam. Mano, Glock com quatro crowns também, né? Caraca. O inventário do Jihad me impressionou, mano. Eu não tinha visto todas as skins, porque a gente jogou umas três partidas só. Agora vendo skin por skin, mano. O inventário dele tá de parabéns, mano. E a minha extensão tá calculando aqui que o inventário dele custa 25 mil dólares, né? 135 mil reais mais ou menos. Eu acho que passa um pouco mais disso, porque a minha extensão não tá calculando aqui o preço da faca Blue Jam. Então acredito que o inventário dele chegue perto aí de 150 mil reais, mano. Sem dúvidas, um dos melhores inventários do Brasil Só skins selecionadas Todas com cores parecidas e tal né? E ele tá aqui nesse grupo High Tier Brasil Que eu também faço parte Mas eu acho que ele já pode entrar no Ultra High Tier Brasil Que é um grupo onde só colecionadores Com mais de 100 mil reais podem entrar Eu vou pedir pra galera convidar ele Aqui nesse grupo, porque o inventário dele Passou fácil de 100 mil reais E aí, o que, que vocês acharam do inventário do Jihad? Qual que é a nota do inventário dele? Mandem nos comentários Mano, eu achei o um inventário nota 10 Estão muito bem selecionado as skins né ele tem variedade de facas variedade de luvas a cada hora m4 da hora alp da hora glock da hora meu amigo tudo de bom no inventário dele é um cara gente boa joga muito CS tá me acompanhando aí nas lives Eu agradeço aí de rádio por ter jogado com a gente participado das partidinhas aí de mix GC e tal se deu uma força boa e se você também quer jogar comigo mano vai lá no meu canal da plataforma roxa me segue lá vou fazer live quase todos os dias jogando CS GO avaliando as skins de vocês analisando inventários dando dicas de para isso que eu tô colocando também o link da pesquisa aí embaixo. Porque eu quero saber o que vocês precisam do login aqui. Então me ajuda aí que eu vou ajudar vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece do like. Tamo junto. Falou!